Com tanta gente acreditando e investindo na região, o caminho natural era organizar a estrutura administrativa da BR-070, criando o Distrito de Primavera. Estamos aqui em frente à sede Rotary Club, onde no início da formação de Primavera do Leste, a maioria das solicitações como água, luz e telefone eram feitas através do nome dessa entidade. Mas Primavera do Leste tem muito mais história para contar. Quando eu soltei o projeto de Primavera, foi numa, num churrasco na fazenda do Adão Dolin. Estavam entre políticos nós, tinha o Gastão Mille, que era senador, e o governador Frederico Campos e outros. E naquele dia eu mostrei a, o projeto de Primavera, que ia ser lançado. E o Dr. Frederico olhou, ele era engenheiro, é, né, até hoje está vivo, apesar de meu amigo, riu, e ficou por isso mesmo. Passado um ano, passados uns dois anos, eu trouxe o doutor Frederico aqui para fazer o estabelecimento do distrito já. Né. Aí ele desceu no aeroporto, entrou na nossa perua e, andando pela cidade, ele virou para mim e falou, Edgar, quando você apresentou aquele mapa para mim lá, eu pensei, mas não disse, mas eu pensei, né, mais uma picaretagem em Mato Grosso. E hoje, se me traz aqui, mostra uma cidade já com dois mil habitantes. falou, dá gosto de ver isso. Olha, o distrito foi uma coisa, <risos> eu... <coughs> politicamente também foi uma vitória, né? Porque era prefeito de Pochorel, o Ione. E eu, para fazer esse distrito, usei de toda a diplomacia cautelosa. Eu não quis dizer nada para o Ione, nem para ninguém de Pochorel. Eu estava preparando o distrito para que não houvessem alguns políticos que pudessem trabalhar contra. Então, é que no dia que Moisés Feltrinha, que foi o padrinho do distrito, né, nós demos, convidamos o Ione para vir para uma festa aqui em cima, e em cima do palanque, quando o doutor Frederico leu a Emancipação, ele assustou. Ele falou, como, mas que já... eu não estou sabendo disso, não é? Eu dei um golpe no, nos políticos, porque Pochorel sempre foi e sempre será para nós a cidade-mãe. Aí né? é que a primeira coisa que eu fiz foi dar o nome de uma rua para Poxorel né? E ele ficou assustado, mas assim aconteceu o distrito. Caminhou na surdina, fui trabalhando em Cuiabá, trabalhei junto com o doutor Federico... Ele concordou e aí saiu do distrito. Nós fomos procurados por lideranças daqui, eu me lembro de nome de alguns, mas a gente não tem condições de lembrar de todos. Eu me lembrei do é, Edgar Constantino e o Bruno, que era dono do açougue aqui na Rua Piracicaba, acho que o açougue dele tinha o mesmo nome. E ele foi a Cuiabá e encontraram com o meu assessor Edson Wagner, que era uma pessoa muito tratável, era uma pessoa que tinha... Ele cuidava da, do setor do interior para mim, porque ele tinha um jeito muito é, bom para atender as pessoas. E na mesma hora que foram lá, o Edson me falou e nós já programamos uma viagem para a primavera. E viemos aqui, estivemos aqui várias vezes, é, conhecendo as necessidades do então futuro distrito, distrito, né? Que nós tínhamos em mente já fazer o projeto de criação. E, de, de acordo com as pessoas que estiveram aqui, fizemos levantamentos necessários que a lei obriga para que seja criado o distrito e, e é, elaboramos a lei da criação do distrito de Primavera do Leste. Bem, o fato é que Primavera do Leste, especificamente, surgiu com o idealismo do doutor Edegal Cosentino Ele me procurava várias vezes, eu via que ele era um sonhador mas poderia ir para a frente. Só que eu não tinha como favorecer a ele de imediato uma estrutura maior. Porque é interessante, todas as colonizadoras que surgiram em Mato Grosso, eles tiveram de início que investir. Investir nisso, uma pequena escola, em casas e arruamento e alguma coisa básica para a população poder ser, ficar lá. Passado um certo tempo, aí vinha a política no meio e criava-se o distrito. Eu criei o distrito de, de Primavera no dia 26 de setembro de 1979. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu não conheço mais Primavera. Faz tanto tempo que eu não vou lá. Mas realmente foi uma primavera para o estado de Mato Grosso.